Sou engenheiro civil, trabalho para a Catec Engenharia eu sou um dos alunos do curso de drone. Cheguei aqui com pouca experiência sobre o assunto, imaginei que realmente fosse alguma coisa que, talvez até de brincadeira, comprar um drone e manipular. A gente está aprendendo muito sobre o assunto, aprendendo na prática também, a pousar, a decolar e também sobre os vários tipos de drone que eles trabalham. sou engenheiro calculista da Catec Engenharia, uma empresa que trabalha na área de recuperação estrutural. Temos início do curso de drone, né? é a garagem de drone que os meninos eu parabenizo. Tem uma didática muito boa, tanto vai da parte teórica como a parte prática e a parte de manutenção.